Falando, né, o tal do jornalista, não, apresentador, né, é o, é o do maconheiro, você vai morrer até, até o Natal. Vamos, vamos, vamos ver o que ele falou, esse cara ele tava negando aí, né, subestimando a né? A... há pouco tempo atrás, aí o cara foi, pegou essa porra dessa doença escrota aí, que tá todo mundo falando que vai pegar, que é pra tomar cuidado, aí ó, olha só, que ele tá falou, peraí, deixa eu... Esqueci de ligar aqui. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Tá tudo certo. Então, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. Não subestimem a doença. Não, né? Não façam o que eu fiz. Não, não, não façam. Não. não subestimem. É mais sério do que eu imaginava. É, né? É... Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Eu não vou votar nem tão cedo se essa não. semana, pelo menos não. Para não colocar em risco os meus colegas, a emissora inteira. Muito bem. É melhor eu me tratar, me cuidar, para a gente depois... Fique em casa. É tocando o barco com fé em de Deus. Fém Deus, Então, né? muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E cada oração que Jesus Cristo tem triplo para a sua família... Oh, Jesus a gente Cristo. ...a está torcendo você, vai Deus dar tudo de certo. Cristo. Então, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. Não subestime a doença. Não subestime a doença. Não façam o que eu fiz. É, não façam o que, nem esse, que nem ele fez. É, então eu queria que, que acontecesse alguma coisa assim com o Bolsonaro, né? Porque pelo menos o cara aí agora se arrependeu aí, tá pelo menos ajudando a conscientizar as pessoas, né? Mas a, o mesmo Bolsonaro não. Tá com os dois, exatamente, Hedaldó, os dois pulmões desse cara tá comprometido com a... Com a... Acordou. Ah, não, não tem nada de... É mentira. Vamos voltar aí, tem que voltar ao trabalho. Vamos, então, vamos voltar à economia. Aí quando, é, desemprego mata, né? A Covid não mata, não. Desemprego que mata. É f, viu, cara? É f. Aí, acho que tinha que acontecer alguma coisa parecida com alguém, né? Ou os filhos do Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro. E os caras acordarem. Ou, é realmente é uma coisa bizarra, ah. né? 5 mil mortes, não é daí É porra, que grave o um negócio. Tem, tem cidade no Brasil que não tem 5 mil pessoas. Gato Félix falou que o Bolsonaro é o capitão manicômio. Capitão Corona. O ah. Matheus MG falando, ó, falando sei queira o que acha de liberar a cannabis para ajudar a economia do país? Líbano. Eu não sei se Líbano é o nome ou Líbano é o país, daquele é que ele está falando. Mas eu sou favorável à liberação da, da, da, da comercialização, especialmente de, de cannabis. Não uso, nunca usei, mas sou a favor. Da mesma forma que só a favor do cigarro e do álcool ser liberado e não consumo nenhum dos dois também. Cada um é responsável pela merda que faz com o próprio corpo. Ponto final. E paga imposto, pra, porque se tiver que ir para o SUS depois, vai, vai, vai, ser, vai ter que ser bancado por essa merda aí, né? Eu não quero bancar também câncer no pulmão de ninguém. A Ops falando que em maio vai ser o terror e o general Braga vai querer é, relaxar o isolamento o quanto antes. O Bolsonaro tá doido pra relaxar esse negócio, né? Já tá duas semanas aí, três semanas, convocando as pessoas pra ir para irem as ruas, menosprezando a 9, ó. Só aumentando, só aumentando. Então tá grave o negócio e vai ficar mais feio, hein, pessoal. Vai ficar mais feio. A gente tem um ministro da saúde que não sabe o que ele tá fazendo ali direito, né? O cara tá totalmente perdido. É Jessica, nossa, como tem oportunista querendo se aproveitar da tem muito, cara, tem muito. Na política, então? Ixi!